Tudo bem? Eu sei que você sabe mandar a sua localização pelo WhatsApp, ok? Se não sabe, dá uma fuçada aí para você aprender. Mas e se você estiver em um local que não tem é, rede de dados disponível no seu celular? Onde você não tem uma rede 3G, não tem uma rede 4G, como que você manda a sua localização? Eu vou te explicar como. Existe uma ferramenta chamada GPS Status Toolbox que está disponível tanto para o iPhone quanto para o Android. Essa ferramenta, além dela permitir o envio de, de, da sua coordenada, ou seja, da sua localização via SMS compartilhar também inclusive de outras formas ela também é uma ferramenta para você fazer algumas correções no sensor do seu GPS restartar o GPS encontrar declinação magnética né? mas nesse momento nós vamos focar em como compartilhar a sua localização junto com essa ferramenta tá? primeiro você vai baixar no seu celular, ou no seu iPhone, ou no seu Android. Em segundo, você vai configurar lá em menu, configurações, unidades e formatação, o formato da sua localização. Você vai deixar em UTM, coordenadas planas, coordenadas em metros. Por padrão, vai vir em coordenadas eh, geográficas, coordenadas em ângulos, né? graus, minutos e segundos. Você deixa em UTM. Por que deixar em UTM? Porque se a pessoa que receber a sua coordenada em UTM e ela for te buscar eh, com o auxílio de um GPS, basta ela colocar a coordenada UTM no GPS. Mas se a pessoa que for de buscar, de resgatar, não dispor de um GPS, mas utilizar mapas oficiais da região, os mapas oficiais, os mapas topográficos, eles são disponibilizados em coordenadas planas, em coordenadas UTM. Então, se ela tiver um GPS ou o um mapa, em muitos casos, é provável que, que os serviços públicos de busca e resgate utiliza um GPS e mapa, conseguirão te localizar pela coordenada. Então, deixe por UTM. É, Se você deixar em coordenada geográfica, qualquer pessoa com GPS vai te localizar. Mas, e quem utiliza mapas físicos, oficiais, topográficos? Não vai conseguir ter o mesmo êxito. Porque esses mapas topográficos não são em coordenadas geográficas. Como eu falei, são em coordenadas planas, coordenadas UTM. Okay? Feito isso, você simplesmente ativa o sensor do seu GPS. deixa ativado, abre o aplicativo, espera fixar ao satélite. Vai ficar todas as barrinhas verdes e ele já vai te dar a coordenada. Uma vez que ele te deu a coordenada, que está me dando a coordenada, você desliza o dedo sobre o aplicativo. Vai aparecer a função compartilhar. Você clica na função ou toca na função compartilhar. Você pode escolher várias formas de compartilhamento, mas nesse caso aqui você vai escolher mensagem, que é o SMS. Você vai escolher o seu destinatário, no caso aqui eu vou escolher, vou encher o saco do Zulu, vou escolher aqui o Zulu, Zulu estou perdido, venha me buscar Zulu, estou perdido, eu saí da trilha Zulu, não sei onde estou Zulu, venha me buscar. E aí o, o, a pessoa que for enviar, no caso eu aqui, a mensagem para o Zulu, olha que legal, o, o aplicativo já me coloca a coordenada que da onde eu estou e já me já cria um link já cria uma URL é, direto para o Google Maps com o ponto dessa coordenada no mapa então se eu, o Zulu receber e ele estiver em campo sem acesso à internet mas com celular ou com mapa ele me localiza através dessa coordenada e se ele estiver em algum lugar com acesso à internet basta ele clicar no link e vai aparecer um ponto no google maps me representando viu que fácil é isso aí agora você já sabe enviar sua localização por sms em locais aonde você não dispõe de rede 3g e rede 4g com, com dados para poder utilizar o whatsapp nesses nesses locais você pode simplesmente utilizar a rede 2g que é suficiente para você é, usar a voz né fazer uma ligação e quando o sinal às vezes está muito ruim para fazer a ligação ele ainda está suficiente para enviar um sms fica a dica